que tem, infelizmente, um índice né, de assassinato de pessoas trans e a homofobia que nos castiga todos os dias. Então, para gestos é, é um orgulho muito grande fazer parte dessa campanha e também é, falar da importância da campanha no sentido de alertar todas as pessoas para a necessidade da realização do teste com HIV. Então, é, para nós é bem importante isso. Ao mesmo tempo, é, enquanto sociedade civil, enquanto organização da sociedade civil, nós queremos aqui também é, dizer e parabenizar as outras instituições que são parceiras como nós nessa campanha, que a gente sabe que quanto mais parceria, mais força a campanha adquire em cada lugar e ter todas as outras organizações e ter também a Secretaria de Saúde é, nessa campanha é importantíssimo. Né? É, claro que é, a coordenação da STA e, e, e todos nós já nos envolvemos nessa questão da importância do testar, mas é, esse reforço dado especialmente para as pessoas trans é fundamental. Ao mesmo tempo, como também organização da sociedade civil, eu não poderia deixar de lamentar que ao mesmo tempo em que a Secretaria de Saúde e a Coordenação de Saúde LGBT se comprometem com essa campanha, por outro lado, a gente tem o Centro Estadual contra a Homofobia fechado. Então, isso, para nós, é um motivo de grande preocupação. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui, é, nesse ato e nessa, nesse momento importantíssimo, é, não, não tem como não registrar é, esse fato, porque a gente acredita que se a população LGBT e, principalmente, a população trans e travestis são as que mais sofrem e estão constantemente em situação de violência pela homofobia, É para nós, uma violação de direitos humanos, ter esse centro fechado. Então, a gente entende o compromisso da Secretaria de Saúde, mas a gente quer também chamar a atenção para o governo de Pernambuco que, que possa fazer um outro movimento em relação ao centro de combate à homofobia. De resto, novamente dizer que para nós os gestos é importante. Nós estaremos nessa parceria firme, firmes e fortes, com todas as outras organizações, a ANTA, a NATAP, a MUTRANS e a Secretaria de Saúde, para divulgarmos e para de verdade sermos parceiros fortalecidos na campanha, porque para nós é fundamental e temos é, todo um sabemos da importância de termos campanhas também direcionadas para públicos específicos e esse público para nós é importante demais nos trabalhos que a Gesto realiza então eu gostaria de agradecer a todas e todos pela parceria pelo convite e dizer que estamos juntos e que podem contar com a Gesto para todas as ações que a campanha necessite obrigada